Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer análise estatística quando a gente tem mais de três amostras, né? na verdade três ou mais amostras independentes, ou três ou mais tratamentos. Vamos ver como que fica isso quando nós precisamos fazer estatística não paramétrica. É, então iniciando aqui, né? essa rotina que eu vou utilizar, ela está na, vocês conseguem fazer o download na descrição do vídeo, tanto quanto o conjunto de dados. É, temos esse primeiro comando que é para pagar a memória do R. Esse segundo comando que é o setDataTV, nós vamos indicar a pasta dentro da qual nós colamos o nosso arquivo txt que contém o um conjunto de dados. Né? Então, dentro do nosso conjunto de dados, a gente tem aqui cinco tratamentos que estão sendo avaliados e temos aqui um número de frutos. É, é um experimento Indique, certo? Então, nós vamos vir aqui. E vamos é, utilizar o pacote easyanova. Ele é um pacote onde a gente consegue fazer alguns testes, tanto paramétricos como não paramétricos. É, Para a gente verificar um pouquinho como que utiliza essas funções do isianova, basta colocar interrogação no nome do pacote. Dentro desse pacote, vamos utilizar uma função chamada ea1. Então, eu já coloquei aqui interrogação ea1. E a gente já abre o manual dessa funçãozinha que nós vamos utilizar. Essa função EA1 ela serve para a gente fazer a análise né, estatística em situações onde a gente tem apenas um fator, um tipo de tratamento. Né? Quando a gente tem um experimento em esquema fatorial, está né, dando dois ou mais fatores, aí a gente utiliza a função EA2. Aqui na função EA1, é, nós temos o data, data é o nosso conjunto de dados, que precisa estar organizado dessa forma que nós colocamos aqui, a primeira coluna com o tratamento, segunda coluna com a nossa variável resposta. O design é o nosso delineamento. Então eu coloco um, o experimento foi em DIC, né, se fosse um DBC, eu colocava o um número 2. É, tem mais algumas outras opções aqui, né? Alfa, nível de significância, né? P, ajustes, são alguns ajustes aqui dos níveis de significância, mas o mais importante que eu vou mostrar aqui também é esse plot, né? Que o plot ele mostra pra gente como que tá a distribuição dos resíduos, né? É, então, iniciando aqui, eu tenho essa função EA1, coloquei nosso objeto chamado tesão, design igual a 1, que o experimento é deixei aqui plot igual a 1, né? que a gente vai ajustar um gráfico aqui. Só para a gente ver, esse gráfico é um box plot. Então, aqui pelo gráfico box plot a gente tem uma noção de como que está a distribuição dos nossos resíduos. A gente vê que a gente tem uma média próxima aqui de zero e tem uma pequena distorção aqui à esquerda, né? Mas ainda não pelo box plot, não dá para ver uma ausência tão grande assim de normalidade. Né? Dá para ver que é um pouquinho assimétrica. É, mas nós temos aqui várias outras informações, né? Esse é um a gente está fazendo estatística paramétrica aqui, quando a gente coloca esse design 1. Um, então a gente está fazendo análise de variância. Tem aqui o teste F onde a gente verifica que o p-valor foi menor do que o nível de significância, então a gente rejeita H0 e admite que os tratamentos são diferentes, né? que pelo menos os tratamentos são diferentes dos demais. O pacote retorna para a gente vários testes de comparações múltiplas, né? teste Tukey e Duncan e o um teste de ocupamento de médico Scott knott Mas algo muito importante que ele retorna para a gente é o p-valor dos testes de e yuk então aqui pelo teste Aperioívo que a gente consegue ver que o nosso p-valor foi maior que o nível de significância, ou seja, a gente não rejeita a 0 e admite então né, que é razoável nós estudarmos os conjuntos de dados considerando que a distribuição é né, normal para os nossos resíduos. Da mesma forma, a gente vê que o p-valor também foi não significativo aqui para o teste t. Né, se foi não significativo quer dizer que... É, a homogeneidade de variâncias residuais. Então, para esse conjunto de dados aqui, a gente nem sequer precisaria utilizar estatística não paramétrica, né? mas a gente vai utilizar ali embaixo só para a gente ver né? é, como que a gente faz essa análise. Mas então, o p-valor né, aqui do teste Aperiwil, do teste Bartlett, né, eles são bons indicativos para a gente verificar se é necessário utilizar ou transformação de dados ou estatística não paramétrica. O box plot já mostrei aqui para vocês. Se a gente colocar plot igual a 2, nós vamos ver aqui um outro, uma outra figura. Essa figura ele mostra para a gente quais são as nossas observações. Então, 1 um, seria a observação que está na linha 1, um, 2 que está na linha 2 né, e assim por diante. É, e quando a gente tem uma observação, um númerozinho aqui, ó, fora dessas linhas pretas ou para baixo dessa linha vermelha, são possíveis altilárias, né? são valores que podem estar contribuindo para a ausência de normalidade. E quando nós colocamos aqui 3, esse 3 indica para a gente que nós queremos um QQPROT. No QQ plot, quanto mais próximos estão os pontinhos dessa linha central mais os nossos resíduos se aderem à distribuição normal. Né? E esses pontinhos aqui, esses números em vermelho, indicam quais são as linhas cujos valores pode estar ocasionando né, essa, uma violação das posições da análise de variança, né? ou seja, são possíveis outliers. E se nós colocarmos aqui plot igual a 4, nós vamos ver aqui que deu um erro porque a gente tem apenas três tipos de gráficos né, que são disponibilizados para essa função. Então, plot igual a 1 um, para o box plot, 2 para a gente ver aquela dependência lá dos resíduos né, e verificar também se esses nossos resíduos eles são discrepantes ou não. E esse 3 aqui que eles nos leva né, a verificar se os nossos resíduos são é distribuição normal ou não. Então, a gente viu que é bem razoável a gente estudar esse conjunto de dados utilizando aqui a estatística paramétrica. Mas, de qualquer forma, vamos ver como que ficaria a estatística não paramétrica. É, voltando aqui no manual, se nós formos ver, nós temos o design 14 que se refere ao teste com os calagens. O teste com coales a gente utiliza ele quando nós temos experimentos em DIC, mas a gente quer utilizar uma abordagem não paramétrica. Né? Então basta colocar aqui ó, tesão, que é o nosso conjunto de dados, design igual a 14, né, a gente dá aqui um CTRL ENTER, né, nós já conseguiríamos ter aqui. O P-valor pelo teste com os né? foi significativo a nível de 5%, então é, isso quer dizer que pelo menos um dos tratamentos se difere dos demais. E temos aqui também os testes de comparações múltiplas, né, feito aí a partir dos ranks, onde é, nós temos aqui diferentes ajustes. Né? É, então, são diferentes testes aqui que a gente pode utilizar para essa situação. É, então, é assim, pessoal, que a gente consegue trabalhar com estatística não paramétrica quando a gente tem um experimento em DIC. Na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente trabalha com a estatística não paramétrica quando a gente tem um experimento em DBC. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.